Pessoal, me expliquem por que colocar dois nomes ao mesmo tempo num filme, né? Uma Noite Alucinante, A ah, Morte e Demônio. <risos> Enfim, a gente tem aqui esse clássico aí do Gore, do Trash, de 1981, uh, que é muito famoso, já ganhou alguns remakes e tem uma série de filmes, acho que tem até o 3, se eu não me engano, acho que é mais ou menos até o 3. E eu nunca tinha assistido esse primeiro, e eu até gostei bastante do remake, que eu acho que é de 2013. Mas, gente do céu, né? É bem aquele tipo de filme que não tem sentido algum, porque não, não tem lógica. Eu percebi, assim, que nem o Ash, como era pra ele sobreviver, que, na verdade, ali dá a entender que não sobrevive, né? Mas como era pra ele sobreviver... Ele pega e é contagiado ali pelos outros uh, demônios, mas ao mesmo tempo ele fica intacto, né? Não, nele não pega <risos> essa força demoníaca. E é uma viagem, assim, né? E toda a filmagem é muito precária. Tem uma cena também que o cara que tá filmando aparece na janela, <risos> dá o reflexo dele. Entre outras coisas, assim, que, que é uma viagem, mas... Eu acho que na época realmente deve ter assustado muita gente, porque tem aquelas maquiagens bem nojentas e cheio de pus, e eu adoro essas coisas dos anos 80, que não tem sentido. Mas eu achei uma viagem bem divertida de assistir. E parece que saiu uma série agora com o ator ali do Ash, o Bruce Campbell, que ele é tipo uma continuação. Eu vou assistir os outros para dizer o que, que eu achei também, mas <risos> achei uma viagem.